Quis o destino que, por ocasião da minha chegada aqui, tinha um cavaleiro com a bandeira do Brasil. Eu parei, muito simpático, eu montei no cavalo dele. Quis o destino que, no meio do caminho, aparecessem algumas crianças, entre elas a Mirella. Quis o destino também que ela viesse ao palco. Enquanto o Rogério Marinho estava discursando, ela voltou-se para mim e falou... É difícil ser presidente, né? Eu falei, é. Mas é por você. Lembrei-me. Lembrei-me da minha Laura de 10 anos de idade. As oportunidades aparecem. Nunca uma outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será tão importante quanto esse nosso próximo 7 de setembro muitos querem que eu tome certas medidas eu acredito creio que nós vamos mudar o destino do Brasil e tenho certeza dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Mas temos a convicção, a certeza e a fé que lá na frente, bem lá na frente, deixarei para o meu sucessor um Brasil bem melhor do que recebi em janeiro de 2019. Então a todos vocês de Minas Gerais, meu muito obrigado pela oportunidade. Essa é mais uma obra que Começou bem antes de mim, mas estamos tendo o prazer de entregá-la, juntamente com autoridades e com vocês, para o bem de uma parte do Estado de Minas Gerais. Não tem satisfação melhor do que essa. Então, nesse momento, muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao nosso Deus. E vamos juntos reconstruindo esse querido, grande e rico país chamado Brasil. Está